Fala galera, o 3 em 3 está de volta a Santa Catarina para mostrar mais uma cidade com um litoral belíssimo e cheia de belezas naturais. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Bombinhas, que faz parte da linda Costa Verde Mar e é um dos destinos mais cobiçados no verão. Passamos 4 dias por lá e visitamos as principais praias, além de conhecer o Mirante com uma vista incrível de toda a região. E uma das praias mais famosas aqui de Bombinhas é com certeza a Praia de Bombas pessoal, essa aqui que tá atrás. E olha que legal, tem uma passarela aqui que dá pra ir para a Praia do Ribeiro, que fica bem do ladinho. Antigamente chamada de Praia Grande, a Praia de Bombas geralmente é a primeira praia a ser avistada pelo visitante ao chegar à cidade. São quase 2 km de extensão, com um belo calçadão que permite caminhadas e passeios de bike, inclusive durante a noite. A incrível passarela de madeira inaugurada em 2020 não só serve para acessar a praia vizinha como também é um ótimo ponto turístico. É através dela que se chega na pacata Praia do Ribeiro, com apenas 120 metros de extensão, de pura beleza e muito verde ao redor. As águas tranquilas são super convidativas para um belo banho de mar e em algumas épocas do ano as tartarugas também aparecem por ali. E agora é hora de conhecer a praia que dá nome à cidade, galera. Essa aqui atrás é a Praia de Bombinhas. Ela é uma das maiores em extensão e aqui você também encontra um enorme leque de restaurantes. Vamos lá conferir? A Praia de Bombinhas tem mais de 1 km de extensão e possui ótima estrutura de quiosques, bares, hotéis e pontos comerciais de uma forma geral. Uma das curiosidades dessa praia é que sua faixa de areia é composta por cristais de quartzo que dão um tom incrivelmente branco e a torna ainda mais bela. Esses mesmos cristais produzem um som característico sob os pés, semelhantes a estalidos, o que ainda é o nome de bombinhas a essa linda praia. Nos dias ensolarados, o mar ganha um tom verde esmeralda incrível, colocando-a tranquilamente entre as praias mais belas de Santa Catarina. E o pôr do sol por ali também é belíssimo. Apesar do sol não se pôr exatamente ali, as cores do céu ficam lindíssimas, emoldurando o cenário. Não deixe de conferir também o fim de tarde nos decks de Madeira, que te levam da Praia de Bombinhas até a Praia do Ribeiro. Essa aqui atrás é a Prainha galera, também conhecida como Praia do Trapiche, ela é bem curtinha em extensão, mas é sem dúvida nenhuma uma das mais cristalinas aqui de Bombinhas. A Prainha fica entre a Lagoinha e a Praia de Bombinhas e tem cerca de 40 metros de extensão apenas. É uma ótima praia para passar o dia com crianças, já que o mar é calmo e há uma grande quantidade de pequenos peixes por lá, mesmo na parte rasa. O trapiche também serve como ponto de partida para diversos passeios náuticos, incluindo o tradicional passeio de barco pirata. Saindo de lá, demos um pulo na Praia da Lagoinha, que também conta com águas rasas e transparentes propícias para a prática de snorkeling ou mergulho livre. As piscinas naturais que se formam entre as pedras atraem diversas espécies de peixes e até tartarugas que podem ser avistadas mesmo de fora d'água. E se você quiser ter uma das melhores vistas aqui de bombinhas, você tem que vir para o Mirante Eco 360. Vou te mostrar o que dá para ver daqui. O Mirante Eco 360 é um passeio obrigatório em qualquer roteiro por bombinhas e logo na chegada, há uma área com armamentos da Segunda Guerra Mundial. De lá, atravessamos a rua, passamos pelo portal e começamos a subir a escadaria que dá acesso ao primeiro mirante da trilha. A vista é belíssima! Continuamos a caminhada e chegamos no segundo mirante, uma visão ainda melhor que a primeira, dessa vez com vista para a cidade. É incrível! Por fim, chegamos ao mirante principal, que tem uma pequena cerca e te oferece simplesmente a melhor vista de Bombinhas. É espetacular! Lá do alto você tem uma vista panorâmica da cidade e vê boa parte das praias. E para os mais aventureiros, há também uma tirolesa lá em cima. E aí, o que acharam da primeira parte do nosso roteiro por Bombinhas? Lembrando que em breve vai ao ar a segunda parte com mais praias. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal. Um abraço e até o próximo episódio do 3 em 3.